Tempo mais que tempo, tempo de deixar passar Tempo mais que tempo, tempo que eu deixo ir Que permito vir, tempo de entregar Tempo de apenas amar, apenas ser amor sem fim Brilhar e totalmente viver Tempo mais que tempo de pensar assim No vento voando no tempo Me sinto como um aprendiz Amando me permito ir, Aprendendo a ser feliz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 No silêncio, que bom ser. Silêncio do não tempo. O silêncio além do tempo. Respiramos. relaxamos nos entregamos e nosso coração Águas, tantas lembranças escondidas, contidas lembranças vividas, lembranças sentidas. constrangindo o nosso coração. Aguietados. Inspirando e expirando com o universo. Apenas observando o universo. Na linha do tempo. A alma pura que chega. Corpo físico com vestes. espírito restrito, na veste física, sensações. Tudo experimentado. Experiências vividas. Codificadas em memórias nas águas do corpo. do tempo que restringe, contrai, guarda. No silêncio, no tempo, liberdade infinita Da alma infinita que se é A inspiração e a expiração Linha do tempo, memórias da linha do tempo, expandem no além do tempo, ser finito em corpo finito, Se expande para o ser infinito, no infinito. Humano, na presença. Presença no humano. presença que tudo vê, a sabedoria da presença que tudo sente, entende, olhar macro, além da zona olhar da presença no silêncio presença e lembramos experiências vividas que expandem Transfigurada em luz de presença, alimentando o coração, autorizando a presença. Lembranças que contraem e retraem, nos tornando menos, nos separando da presença Visitadas agora enxergadas, acolhidas na sabedoria da presença. que se esvai, nós que se alargam, olhar da presença, experiências, apenas a o olhar da presença, a sabedoria da presença, que se alargam a partir da compreensão da presença, aprendizagens, se tornando presença. A cada memória do vida experimentada pelos sentidos humanos Transfiguram em sabedoria de presença, acendendo uma. experiências que separam, contraem, achatam, se expandem além do tempo de luz sabedoria se torna alimento do coração o tempo além do tempo Do tempo se tornando o verdadeiro tempo, tempo de deixar, de parar, de entregar no tempo mais que tempo. Deixamos partir, transfigurar memórias que nos prendem no tempo, passado futuro presente se tornando unos no além do tempo permitindo vir ser manifestado em unicidade O tudo presente infinita e ilimitada. Memórias tornadas infinitas, ilimitadas em luz. Experiências de vida. Aprendizagem na alma. Além da linha do tempo. Tempo de apenas amar. Permitindo o grande ser se manifestar. Deixamos ir. Dor que se transforma em amor. Medo que se torna luz propulsora. Restrição tornada liberdade infinita. Apenas o amor infinito no aqui e agora, sendo aqui e agora. de tempo, regada na sabedoria presença do além do tempo, e lembramos o ser original, presença livre, Deixando ir. Permitindo-nos ir além do humano. Além do tempo. Para o divino. Escolhendo e nos permitindo apenas brilhar. sendo infinito, amor e sabedoria, o tempo mais que tempo, presença rindo, brincando, Se tornando a presença na Terra, nós experimentando ser feliz, caminhando no vento, experimentando e vivendo. Seguindo no tempo, amando, aprendendo, sendo feliz, amor presença. Emoções, histórias, experiências, transfiguradas no amor da presença, infinita presença. Funcionando a vida no além do tempo, além do espaço, ponto infinito, liberando o finito. e deixar ir. no vazio da presença. A sabedoria escreve em sabedoria vida e experiências vividas, sabedoria em ondas. De luz infinito se tornando o único corpo.